Era o chefe de tudo, era ele quem mandava lá Ele era o chefe de tudo, ele pousava pra foto como dono do lugar Ele era o chefe de tudo, era ele quem mandava lá Ele era o chefe de tudo, ele pousava pra foto como dono do lugar Quando ele chegava era tudo festa, era o homem mais querido da população Sua visita era um conselho ele numa procissão muitos amigos mesas de bebidas eram convidados sempre especial nos casamentos e aniversários de todos da festa ele era o principal porque eu, ele era o chefe de tudo era ele quem mandava lá ele era o chefe de tudo ele pousava para foto como dono do lugar ele era o chefe de tudo era ele quem mandava lá era o chefe de tudo Ele pousava pra foto como dono do lugar Hoje ele anda de cabeça baixa Olha fixo no chão Procura algo que vendeu, Mas não encontra porque nessa profissão que tá no seu lugar O Cogundu que foi seu Ele diz bom dia mas ninguém responde Parece um fantasma que ninguém mais vê E aquele gozador na rosa da fofoca Pergunta quem é Pra ouvir o povo dizer Ele era o puxador do homem era ele quem mandava lá Mas o homem tá debaixo e o coitado vive tonto pra lá e pra cá Ele era o puxador do homem Era ele quem mandava lá Mas a mudança foi tão grande que o chefe é hoje oh, é ninguém do lugar Você acha que essa canção foi feita pra alguém em especial? Não, não, não é quem você tá cantando não. Banda. Ele diz bom dia, mas ninguém responde Parece um fantasma que ninguém mais vê E aquele gozador na roda da fofoca Pergunta quem é pra ouvir o povo dizer Ele era o puxador do homem Era ele quem mandava lá Mas o homem tá de baixo e o coitado vive tonto pra lá e pra cá Ele era o puxador do homem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 Mandava lá, mas o homem tá debaixo e o coitado pra lá e pra cá. Ele era ruim e era, era ele quem mandava lá. Mas a mudança foi tão grande que o chefe é hoje, é aquele lugar. Valeu, João Dino, valeu mesmo essas duas músicas, você deu recado hoje. Passa na televisão, que é o, é o que a, a televisão está prestando, é de humor. É de coisa engraçada. Tá, tá bom? Certo, tá certo. Você está muito certo. Eu estava vendo o mágico e os palhaços aqui. Isso que está prestando. Porque quem pensar que só faz sucesso com desgraça, com, com sangue na TV, com notícia de político, com notícia ruim, está enganado. Porque faz sucesso. são nem porque é muito mais difícil fazer graça, fazer humor. Tá certo. Fazer desgraça é muito fácil. Até tá? breve. Obrigado. Tchau.